Ok? De a cabeça pra não terminar Nem te vi chegar Vem aqui comigo, vem te pendurar Pra sentir a doideira que dá Tá de brincadeira, o sangue na cabeça. Isso é morcegar, divertir essa doideira. A de brincadeira, o sangue na cabeça Isso é mossegar, divertir nessa fronteira De ver todo de Não é fácil, maluco, viver essa distopia. O mundo tá todo virado e a gente querendo empatia da empresa que mata e afoga, do fogo que a sola mata, do vírus que mata e sufoca, do governo que nem se toca. Só mesmo amarrando a perna, pendurado que nem morcego, pra ver se eu entendo o mundo. Você quem está certo é meu medo. <SILENCIO>